Boa noite, meus amigos da Record em todo o Brasil, situado aqui na zona oeste de São Paulo, no bairro da Água Branca, está o Jardim Suspenso da Sociedade Esportiva Palmeiras. Numa noite gostosa em São Paulo, não temos calor, não temos frio, torcedor do Palmeiras de todas as facções, da Mancha, da Tupi, todas as facções aqui estão... Todas elas acreditando num só objetivo, que seria a vitória para ficar muito, mas muito perto da volta à divisão principal. Mas o Marília também tem a mesma aspiração. Tanto é que seu treinador modificou o time, quase que a metade do time ele trocou. Marília não conseguiu nenhuma vitória nessa fase. Então é um jogo muito difícil que você vai acompanhar. E as torcidas uniformizadas, todas elas concentradas, estão proporcionando grandes momentos para os torcedores verde e branco. Mas antes do Palmeiras, vamos falar o que aconteceu com os outros dois candidatos. O Esporte Clube Recife e o Botafogo do Rio de Janeiro. Até então, hoje à tarde, o esporte não tinha conseguido nenhuma vitória. E finalmente saiu para a alegria do torcedor e para a tristeza do torcedor do Botafogo. O esporte ganhou por 3 a 1. Veja os gols. Vai bater para o gol, vai bater para o gol. Não, já não dá mais. Perdeu o ângulo, tocou muito na frente, ainda deu para cruzar e o gol! Gol! Do... Valdir Papel! Faz o gol do esporte. Pegou limpa, apenas encostou o pé para balançar a rede do Botafogo. A boa oportunidade do Valdir Papel, a primeira neste segundo tempo. E o go. gol. Gol! Comecinho do segundo tempo, Valdir Papel. Lançamento cumprido do GDU. Almir, Almir, limpou, agora sim vai bater, colocado na trave e o gol, gol! Gol! É do Botafogo a festa de Almir! Mas é o Eldon que chega levando perigo, atravessou, olha o gol! Gol! Faz o terceiro do esporte. Festa do esporte com a narração do Oliveira Andrade para os amigos da Record Internacional que estão acompanhando essa festa ao vivo em todas as partes do mundo. Arábia Saudita, está lá o Marcelinho, é a Europa, já já eu vou situando para vocês Estados Unidos, Japão. É a nossa Record Internacional direto do Parque Antártica. Parque Antártica com essa visão que é linda, né? Vamos então à classificação depois do jogo de hoje à tarde. Para você saber direitinho, para você se situar direitinho. Palmeiras, líder com 7. Botafogo, em segundo com 5. Já jogou hoje e perdeu. Esporte, em terceiro com 4. Já jogou hoje e ganhou. E o Marília, quarto, último por enquanto, com dois pontos. Não jogou. Pega o Palmeiras daqui a pouco. Palmeiras está numa situação muito agradável. Se vencer hoje, está praticamente na Série A. Matematicamente não está. Mas é. Por, uma, por um pontinho, né? E tem um detalhe, depende também de uma série de combinações de resultados, enquanto que o Botafogo está torcendo desesperadamente para que o Palmeiras já liquide um adversário para ele poder, depois do tropeço de hoje, o Botafogo ficar ali com a boca aberta para a segunda vaga. E o esporte está na torcida para que o Palmeiras tropece ou mande o Marília de vez para o espaço. Enquanto que o Marília joga a sua sorte de novo. E o treinador arriscou tudo, porque ele está mudando tudo no Marília. Vamos aproveitar para dar as escalações, porque assim os nossos companheiros, o Calçado, o Godói, vai falar da arbitragem. Os nossos dois repórteres, o Moron e o Fernando, vão trazer as novidades. Vamos partir para a escalação da Sociedade Esportiva Palmeiras. O técnico Jair Picerni. Olha aí o hino do Palmeiras. Marcos, número 1. Um. Baiano, número 2. Glauber, número 3. Leonardo, número 4. Lúcio, meia dúzia. Marcinho, 5. Elson, 7. Magrão, 8. Diego Souza, 10. Wagner, 9. Grande artilheiro, 9. Edmilson, 11. O técnico é o Jair Pisserni. O Mac que vem completamente alterado daquele jogo lá de Marília no sábado passado. Na nossa simpaticíssima Marília. Uma cidade que progride cada dia que passa. Está aí o trio de arbitragem. Já já o Godoy vai falar. Vamos ao Mac. Mauro número 1. Um. Rogério Souza 2, Adeilson número 4. Vladimir 3, Galego meia dúzia. Éder, 7, Adilson, 5, João Marcos, 8, Bechara, 10, Camanducaia, 9, Basílio, número 11. Luiz Carlos Ferreira é o técnico que, aliás, está na corda bamba. Tem gente em Marília achando que ele exagera demais, não repete o mesmo time. Às vezes sonha com o jogador e coloca o jogador para jogar. Enfim, ele está devendo o resultado. Olha que beleza só. O trio de arbitragem. Que responsabilidade, hein? Tá aí o trio. Kleber Wellington abade Auxiliado por Nilson de Souza Monção e Giovanni César Canzian. Já já vem o Palmeiras. Olha o periquito aí. Coisa bonita, hein? Ladeado pelos garotos com as imagens que a Record mostra pra você, pra você do Brasil e a Record Internacional. Os aplausos para o Piriquito, aplausos para o Hulk. É a união dos dois lá e os nossos dois repórteres do gramado. Boa noite, Moron. Boa noite, Luciano Duvalli. Esse encarado como um jogo decisivo para o Palmeiras. O único desfalque será o zagueiro Daniel. Em seu lugar... Glauber, de apenas 20 anos Que atua apenas 10 vezes Na equipe do Palmeiras O jogo é decisivo, Três atletas vão para o sacrifício Marcos com problema no joelho Lúcio no tornozelo esquerdo E Diego Souza Problema na bacia, tomou uma pancada Vamos pedir o Vladimir, Vladimir, vamos dar um pulinho aqui rapidamente Na porta aqui do vestiário do, do Palmeiras Olha a movimentação lá Já tem uns garotos ali Daqui a pouquinho o Palmeiras pisa no gramado do Parque Antártica Para uma grande festa Luciano Vale. Muito bem, você vai ver a festa de baixo e de cima Fernando Fernandes O pessoal está aplaudindo o Hulk aí Mas o Marília hoje vai precisar de muito Hulk hein, mano? Tudo bom, Fernando? Boa noite, Luciano Boa noite, amigo da Record É verdade, vai precisar de muita força Até porque nessa fase Não conseguiu vencer nenhuma partida Pior que isso Não marcou nenhum gol Por isso, o seu treinador fez muita, muitas alterações Tirou seis jogadores essa situação do Marília é muito complicada. Mas tem o seguinte, o Marília não vence no Palmeiras desde 78. Por isso, hoje, quer mudar essa história. A única vitória que o, que o Marília tem em cima do Palmeiras foi aqui mesmo no Parque Antártico. Em 78, 2 a 0 Vamos ver o que vai dar. Estamos acompanhando aí a última concentração do grupo. As palavras finais antes deles subirem, o Sérgio já passou ali. Eles rezam, eles trazem muita energia. Aí o Palmeiras na boca do túnel para subir ao gramado. Vocês vão ver a festa programada pela torcida. As bandeiras enormes que serão desfraudadas, já tem uma desfraudada ali do lado esquerdo. Lá vem o Palmeiras, vamos acompanhar imagem e som na vibração do torcedor do estádio de Parque Antártica. Não tenha a menor dúvida, vem o Verdão de Parque Antártica, está surgindo para a sua torcida. Não tem o um espetáculo pirotécnico, mas tem um espetáculo de luzes. Incrível! Realmente é uma obra-prima feita pela torcida aqui em Parque Atártica. Uma recepção digna, realmente, de uma torcida que aguentou o ano todo. E eu transformo nisso numa frase do Matos. Se nós conseguirmos subir, nós vamos provar que é aqui, nas quatro linhas, é que a gente ganha uma competição. Paulo Calçade, Palmeiras já no gramado, Marília vai aparecer, Marília todinho modificado. O Luiz Carlos Ferreira, ele modifica assim com uma facilidade, né Paulo? Boa noite. É isso aí, boa noite Luciano. E aí que estão as diferenças, né? De um lado um Palmeiras, como disse o Mourão, só um problema na zaga. O Daniel que não joga, do outro lado uma equipe reformulada, reformada, preocupada, que não vence, que não marca gols. Então é um Palmeiras completamente diferente, caminhando para a primeira divisão. Não vejo o um Palmeiras com muita dificuldade, mas sim diante de um adversário em que ele, Palmeiras, terá que jogar muito futebol para superar. Mas o Palmeiras tem muito mais bola, tem uma equipe mais equilibrada nesse momento né? e mais inteira do que o Marília. Marília vai ter que fazer hoje aquilo que não fez até agora. Eu acho muito difícil, Luciano, desde que o Palmeiras controle a sua ansiedade e o seu nervosismo, ele sai daqui com uma vitória. Muito bem, Moron, Palmeiras está indo gramado, Fernando Barilha chega agora, daqui a pouco o Godói falando sobre a arbitragem. Luciano, então só uma, de, uma alteração na escalação do Palmeiras, é a numeração, o Leonardo é com a 3, o Glauber é com a 4. O jogo, o Diego Souza, que é o 10, está aqui ao meu lado, está com um problema na bacia, uma pequena dor, hoje tem que ir para o sacrifício, vale tudo aqui na, no Parque Antártico, né Diego? Vale tudo, né, acho que eu estou bem medicado, estou 100%, para o jogo eu queria jogar, me ameaçaram ficar fora, eu tomei um SUS na quinta-feira, mas eu tô aqui com essa torcida, com, esse, com essa motivação de toda a equipe. E é uma festa enorme, papel picado, Fernando Fernandes. Ao lado aqui do Basílio, não ganhou nenhuma, não marcou gol na safada. Muda essa história hoje, Basílio? Tem que mudar, né? Eu acho que se fizermos alguma coisa, tem que fazer os gols. E pra isso a gente vai lutar para que a gente possa fazer os gols. Trocou até o chuteiro, hoje vai de branco pra ver se dá sorte, Vazir. Mas... É, a chuteira não joga, mas vamos ver se a gente tem uma, uma sorte maior. Bom, não. Ao lado de Glauber, 20 anos, mais no, jovens do grupo aí. Esse momento decisivo, entrar nessa zaga do Palmeiras, Glauber. Sempre uma expectativa muito grande, né? Mas é procurar encarar com naturalidade a ausência do Daniel aí. Ele tá nos prestigiando agora, vamos correr pra ele aqui. E levar o Palmeiras... Frio na barriga, bate forte o coração. O que você está sentindo nesse momento? É sempre muito gostoso, nessa né, imensa torcida. O um jogo decisivo é o que eu sempre esperei. Então é procurar demonstrar o meu máximo aí. Fernando Fernandes. Olha o lado aqui do Camando Caia. Está sentindo o caldeirão aí, a pressão? Realmente, a torcida compareceu. A gente espera poder é, fazer um bom jogo. Procurar movimentar bastante na frente ali. A gente sabe da, da qualidade da nossa equipe. Respeitando o equipe Palmeiras. A gente vem aqui para poder... Buscar um bom resultado e levar os três pontos. Muita mudança, seis jogadores, mais da metade do time. É realmente, vai procurar no decorrer da partida entrosar ali, conversar bastante, tanto eu, Basílio, Beixaro, que vão entrar também. O mais importante é o grupo estar unido e pensar em conseguir os três pontos. Vamos ver Vamos o que vai aí. dar, Moron. Rapidamente aqui do Wagner Love, Wagner López, um gol para você atingir a artilharia da Série B. Você está pensando nisso? Você está pensando na, na, na primeira divisão? Já estão falando que você pode ir pro Milan. O que você está pensando nesse momento? Pensando em hoje correr, lutar e buscar os resultados em prol do Palmeiras. Então, acho que todo o time aí vai correr, vai buscar resultados. E se eu puder ajudar com gols, eu vou ajudar o Palmeiras. Esse é Wagner e Fernando Fernandes. Olá daqui do Beixar, outra novidade. Pode ser cabeça boa, conversou muito com essa rapaziada. Como é que é que vai ser pra segurar esse rojão aí? É, primeiro de tudo, as torcidas não ganha jogo. Ele empurra, impulsiona. Nosso time mostrou que tem qualidade, né? O jogo passado foi uma equipe que buscou o gol toda hora. Infelizmente, tomamos os gols. Esperamos agora o Palmeiras vir pra cima do Marília. Nós temos um contra-ataque muito forte com o vazio e com o Camanducá. nós esperamos que o perdemos aqui. É uma explicação, porque o time não marca nessa fase e não fez nenhum até agora. Eu não sei, é. vamos fazer um trabalho bem feito aí. E quem sabe a gente possa fazer uns gols aí hoje. Aí o Fechada, cabeça boa, Luciano. Muito bem. Estou aqui ao lado do Godoy. Godoy, arbitragem. Boa noite, Oscar. Boa noite, Luciano. Boa noite aos companheiros de equipe, ao telespectador, inclusive o telespectador do canal internacional, da Record Internacional. O Kleber Wellington Abade tem condições de conduzir muito bem esse jogo. É um árbitro, embora jovem, com uma certa experiência, já ganhou o prêmio de melhor árbitro paulista. Então ele tem condição de conduzir bem o jogo. Os assistentes é que são mais jovens, mais novos, com menos experiência, uma experiência menor. Pode sentir o um impacto um pouco, mas... O Abade vai ter condição de conduzir, tem que estar atento, manter a disciplina. No começo do jogo ele tem que tomar conta. Aí o Oscar Roberto Godoy vai começar o jogo aqui no Parque Antártica. Palmeiras à esquerda do seu vídeo. O Marília do lado direito. Marília com seu uniforme tradicional, todo azul. Palmeiras com calção branco. Hoje não veio com calção verde todinho. Goleiro Marcos, no sábado passado tivemos a grata, alegria, surpresa, emoção de abraçar. Oh, obrigado pela audiência, hein? Grande abraço a vocês aí que estão aí nessa suíte maravilhosa no prédio aqui ao lado. Muito obrigado pela audiência da Rede Record. São luzes que apagam se acendem no prédio, acompanhando a Rede Record e acompanhando o seu Palmeiras. Quem mora aqui do lado deve torcer pro Palmeiras, né? Aí o Marcos. Mas disse, nós tivemos o prazer de conversar com o pai, conhecer a mãe do Marcos. Grande abraço para os dois que estão acompanhando hoje, como sempre a TV Record. E você da Record Internacional? Alô Luiz Felipe Escolari, aquele abraço lá em Portugal. Sempre acompanhando, independente do horário. Lógico, na Europa está mais para frente. E olha só a torcida do Verdão. Obrigado. Depois no intervalo nós vamos mostrar o prédio tudinho. Vamos lá. Vai tocar a bola o time do Palmeiras. Mauro, grande goleiro do Marília. Kleber, o Wellington abate. Vamos ver o Kleber, olhou para tudo quanto é lugar, está tudo ok, todo mundo está fora do gramado, Vai autorizar o Palmeiras que é líder nesse quadrangular final. Um minuto de silêncio. Provavelmente a partida Palmeiras e Esporte, Esporte Palmeiras poderá ser realizada em Garanhuns, que fica distante 228 quilômetros da capital Recife. Lugar aprazível e faz parte do festival de inverno de Pernambuco. Parece piada, mas é verdade. Lá a temperatura chega a 15, 16, 17 graus na época de junho. Mas o Maceió parece estar que tá querendo levar o jogo. Sai o Palmeiras. E é pertinho ali, 200 quilômetros. Parece que o povo de Alagoas quer ver de perto. Esporte Palmeiras do Rei Pelé. Jogando o baiano. Elson. Voltando lá atrás. Exatamente para o Glauber. Lateralmente, vamos ver. Vai descer Lúcio pela primeira vez. Foi considerado o melhor jogador. Ganhou seu oi na partida de Marília. Falta mais dura. Primeira falta acontecida aos 37 segundos. Cometida pelo Vladimir. É isso que o Godoy está dizendo. Tem que impor... Colocar a disciplina em primeiro lugar. E a falta, olha, ele tá, estava em cima da bola. Não é que ele estava em cima do lance, estava pertinho o Godoy. Olha lá. Começo tem que ser assim, Luciano. Próximo da jogada. Inibe a reação do jogador e a atitude do jogador se foi, ele tiver a intenção de jogar de uma maneira mais agressiva. Tentativa do Marília fica no terreno. Falta marcada que favorece. Foi derrubado o Basílio. O Basílio estão pegando um pouco no pé do Basílio. Mas tem seus motivos, né? Além de ser um grande jogador, todo mundo sabe que ele saiu aqui do Palmeiras. Vamos ver o Marília. João Marques virou o jogo lateralmente para o Galego. Matou no peito ali, praticamente amorteceu a bola. Trabalha o time do Marília. Olha a chegada do Magrão, tomou para o Palmeiras, lá para o Baiano. Diego Souza rolando a bola. Parece que o campo está cheio de estrelinhas, né? Tá bonito. Vem o lateral Luz, Largou para Edmilson, que é o segundo goleador do Palmeiras. Wagner Love, Esse é o maior goleador do Palmeiras. Para trás, ficou de frente para o lance. E chutar, secou. Secou João Marcos. Baiano vai se apresentando bem. Baiano, perde a esquerda. A bola deve ter feito uma curva, porque o goleiro foi nela, ela parece que passou atrás dele. Um para o Palmeiras, zero para o Marília. Ó, oh, ela desviou. Ela pegou um efeito danado. Ou oh, o Mauro não tá enxergando bem. De duas, uma. Aí o gol do Palmeiras, Paulo calçade. E mais incrível é que ele já estava esperando essa bola dentro da área. Ele teve que sair da área, recebeu, cortou e você presta atenção na bola. A bola não está fazendo a rotação, ela vai direto no gol. O goleiro foi para um lado, Luciano, a bola pro outro. É o chamado peru. É o chamado peru. Eu estava tentando limpar a barra ali do Mauro, achando que a bola tivesse feito alguma coisa. Mas não, não fez absolutamente nada, ele errou, errou feio. 1 a 0 para o Palmeiras. Se a situação do Marília já era brava, agora chegou na cara do gol, mas não vale mais. E o Marcos já pegava. Já não valia e o Marcos falou, vou aproveitar e fazer um aquecimento aqui. Mostrando toda a elasticidade do goleiro do Palmeiras. Um chute do Galego. Há um desânimo ali do Luiz Carlos Ferreira. Olha o chute do baiano. Ó. Oh. Toca de cabeça ali e faz o corte para o time do Barila, o Adilson. Mas vem Palmeiras. Palmeiras e o Bandeirinha aqui deu posição irregular. Já parou o jogo. Já parou o jogo e o Bandeirinha já recebe os primeiros elogios. Recorda aqui o espetáculo. É a vida. Passando a limpo com Boris Casói. Hoje, 11h30 da noite. Nosso Boris vai passar a limpo depois do futebol, você sabe disso. Torcida do Palmeiras, só festa. Olha o domínio para a equipe do Marília. Lançamento para o campo de ataque, chegou, tentou, domínio ali. Fez o corte Glauber, mas com falta. E o apto reserva foi buscar alguma coisa no vestiário, lá Godoy. O que, que houve? O Danilon foi no vestiário. Ou buscando apito ou spray. Pode ser apito. Spray. Spray. A informação lá, spray tá aí. Esqueceu lá no vestiário o Kleber. E ele foi buscar. Posta de bola para a equipe do Palmeiras. O Palmeiras já recuou todinho ali. Esperou o Marília, vai usar o contra-golpe. Usar a velocidade dessas feras todas. Lá vem para a bola o Edmilson. Chegou no mano a mano, vai partir para a grande área. Passou por trás ali o Magrão. Adiantou demais. Saiu com o bola e tudo. Tiro de meta para a equipe do Marília. Paulo Calçade, quem mudou o time em seis posições? Nunca imaginava tomar um gol do jeito que tomou. Não, não, com esse planejamento ele não tinha. O Palmeiras sai na frente, o Palmeiras está mais solto, está mais à vontade na partida. O time do Marília está nervoso. O Marília vem com dois jogadores de velocidade Camando Caia e o Basílio para tentativa do contra-ataque. Já levou um. O Luciano, oi desde que assumiu a equipe do Marília o Luiz Carlos Ferreira nunca repetiu o mesmo time essa é até uma queixa de alguns jogadores da equipe do Marília Aí o Luiz Carlos Ferreira bastante tenso 1 a 0 para a equipe do Palmeiras gol marcado a 2 minutos e 10 segundos Basílio são as emoções da Série B para você chegou e acaba cometendo a falta o Wagner um carrinho desnecessário na meia cancha, depois toma um amarelo e acaba se prejudicando, Godoy. Principal, principalmente sendo atacante. Não tem necessidade. certo aqui. Acaba até se machucando. Olha o Adilson. Botou o Marília. Chegou na cara do gol. Passa a bola com um perigo danado. Na chegada do Camando Caia Quase empatou o time do Marília. Beleza de ataque do Marília. Envolveu toda a defesa do Palmeiras. Deu um... Certo, Sossega Leão na torcida do Palmeiras. Tiro de meta para Marcos bater. Sobe, sobe! O jogo tá bom, hein? Olha o toque de cabeça, vai saindo Mauro. Pegou Mauro. Luciano. Oi. Sabe aquela história, né? Como que sujeito é supersticioso. Às vezes usa a mesma meia, o mesmo sapato. O caso do Jair Picelli, é a mesma camisa. aquela camisa amarela e tal. E o Baiano marcou o terceiro gol dele no campeonato. Vai embora o Marília, vai embora o Marília. Está vendo a falta ali. Foi derrubado, disse que não. Quando tentava deixar Se complica Marcinho. A torcida do Palmeiras joga junto. O Marília vai desesperado para o campo de ataque. Tomou um gol. Não esperava por essa. Wagner, Love. Marcado pelo Deilson. Diego Souza. Veja a velocidade do Diego. Bom toque para o Elson. Chegou Wagner. Esqueceu a bola, Mauro. A bola bateu na perna. Não houve. A bola atrasada, Godói. É só não pode ser atrasada intencionalmente com o pé. Aí o goleiro não pode pegar, mas com qualquer outra parte da perna ou da coxa, válido. Olha o estouro do Lúcio. Diego Souza. Bom domínio dentro do campo, defesa do Palmeiras. 1 a 0 para o Palmeiras. Gol marcado pelo Ala Baiano. Você vê que volta ali para compor o Bechara. Vira, vira. Tenta compor a minha cancha ali, porque tá feia a coisa para o Marília. De primeira, Baiano para Wagner. Vão ver Edmilson aqui pelo lado. Fechou Edmilson, passou. Só que ele quis fazer tudo sozinho. Lateralmente, está jogando com o Rogério Souza. Vamos caminhando para a marca dos 10 minutos desse primeiro tempo. Amanhã tem o terceiro tempo com Milton Neves e seus convidados. Lateralmente, Galego. Acabou acertando o pé ali, é o Magrão. Aperta! Aperta, vai! É o Jair, você viu? Aperta, aperta, aperta. Não pode dar espaço. Magrão. Aplaudidíssimo Magrão. De novo o Magrão, tá? De costa ali pros dois, foi de Milso pela direita, o Wagner na esquerda Dominou, tava à frente do juiz ali. O juiz falou, Magrão, que é isso, Magrão? Não ouvi nada. Aí o Jair percebe. Bola recuada na zaga do Marília. O Marília parece que está botando os nervos no lugar. Aquele primeiro ataque na boa descida do Caia deu um certo respiro para o time do Marília. Galego. Você veja que tem liberdade ali. O Palmeiras deixou solto o homem de armação. Vai embora João Marcos. Na tabela, no costado da zaga, tem dois em cima ali. Tinha dois jogadores do Marília na marca dos 10 minutos. Tiro de meta. A torcida fica desesperada quando um jogador está livre de marcação. Record. Aqui o espetáculo é a vida. Kaiser, você merece uma Kaiser. Você já reparou que as câmeras embaixo nos. Brilhos acompanhando no mesmo timer a jogada. Isso é muito importante para você se situar, para você acompanhar o ataque desse ou daquele. No costado da zaga fugia bem Wagner. Bom corte de cabeça do Vladimir. Se passa pelo Vladimir. Rogério Souza. É, vai botando os manguinhos de fora o time de Marília. Galego. Na tabela, Galego. O Eder ficou entre os dois, o problema é esse, olha o contra-ataque do Palmeiras. Boa bola, vamos ver, lá vai Wagner, parou, não bateu, tocou na zaga, voltou para o Edmilson. Demorou demais para chutar o Edmilson. Saiu com o bola e tudo, não, o árbitro disse que não saiu. Não saiu a bola toda, portanto não saiu. De novo o Palmeiras, se recompõe o verde e branco de Parque Antártica, Diego Souza. Do lado dele está o Elson. Wagner... Você vê que ele chama o Baiano, vai arriscar, bateu para o gol, Mauro! A volta seria, Tá certo o Lúcio, foi atrasar lá para o Diego Souza. Agora o Mauro enxergou a bola, você vê que o Diego volta, olha a marcação. Basílio, velocidade, saiu da marcação do Baiano, vai embora Basílio, adiantou demais. Marcinho em cima de Basílio e a falta do Marcinho. TV, sete faltas cometidas pelo Palmeiras, um, um apenas cometido pelo Marília. Aí o Mauro foi bem. E o Magrão ali passou, discutiu com o banco, hein? Banco focou, do Marília. Ficou o técnico do Marília, ficou feia a coisa. Ficou bravo ali o Magrão. Lateral bola para a equipe do Marília, você está acompanhando o tempo aí, 12 minutos e 15 segundos, 1 a 0 para o Palmeiras. Gol marcado pelo Baiano, saiu. Amanhã às 7 da noite, você gosta do Walter Matal? Esse é brincadeira, um dos maiores atores, o Pirata 7 da noite aqui na Record. Excepcionalmente, nesse domingo não teremos Campeonato Brasileiro. Olha o lateral, olha o Ala. É o Galego. Ele comechara de novo. Galego, vai se aproximar da grande área. Tabela com o Éder. Éder é o mais baixinho do meio do campo do Marília. Palmeiras está chamando o Marília exatamente para aprontar essa correria. Vai sair. O Edmilson já tentou três vezes. Parece que ele está com um erro de cálculo no toque de bola. Colocou pela linha de fundo duas e essa pela linha lateral. Série B com exclusividade aqui na Record para você. Vai cantar só tem lugar aonde está reservada a torcida do Marília. Olha só o giro, ficou de frente, chegou o Marília, boa bola, Basílio pode fazer por cobertura, vai entrando Salva! salvo o Palmeiras, Masilio teve a calma suficiente para encobrir o Marcos. Lindo lance do Marcinho e melhor ainda do ataque do Marília. Olha só como lançou é um no escanteio o time do Marília. Levantou na boca do gol, Marília nessa altura do campeonato, tá perdendo por 1 a 0, vem para cima, já criou duas situações de gol. E o Palmeiras vem com o contra-ataque, mas demorou demais o Diego. Elson, vai bater para o não só cruzou, cruzou mal. Sabe o que eu tô sentindo Paulo? A torcida não esperava o gol inicial, nem o Palmeiras. E agora o negócio está começando engrenado do lado de lá. É, porque o Marília levou o gol, viu que tem que sair, já sabe o que tem que fazer e está indo para cima. É um jogo de marcação frouxa dos dois times e tal oportunidade aparece do lado do Palmeiras, aparece do lado do Marília, porque a bola chega facilmente tanto numa área quanto na outra, Luciano. Pegou a falta ali do Magrão, você viu há pouco ali o lugar reservado à torcida do Marília, dá para contar ele Tem dois, quatro, seis, sete, oito. Mas em compensação, a audiência é maciça na Record em todo o interior do estado de São Paulo. Torcedor do Marília, que está no Japão, está vendo o jogo. Só isso. Olha a falta. Em cima do Éder. Olha o bate-boco. De novo do Magrão com o técnico do Marília com o Ferreira. O abade do juiz está pedindo calma. O Magrão está mesmo invocado com o Luiz Carlos Ferreira, hein? Luciano, Foi. o Abad tem que ficar atento Marilé, na disputa Marilé. de jogada do Magrão Marilé. com o Éder O Éder pisou no Magrão lá em Marília E o Magrão pode chegar em todas as divididas querendo dar o touro. Cobrança para a equipe do Marília, levantou, bola desviada em direção à grande área Vamos ver se o rebote fica com o Marília ou com o Palmeiras Palmeiras, Lúcio Velocidade, cortou bem ali o lateral do Marília, é Rogério Souza Vai ganhando o volume de jogo, Marília. Basílio. Puxou, levou. Que bola, largou lá para o Galego na boca do gol, cruzou. Safa-se a zaga do Palmeiras. Está apertando demais. Se o Marília conseguir evitar os contra-ataques do Palmeiras, pode realmente complicar. E o Palmeiras tem que saber aproveitar, porque o Wagner está no mano a mano. Vai para a grande área, partiu, ajeitou, bateu, Mauro pegou, largou. Ô, oh, Mauro, a coisa tá brava pro lado do Mauro hoje, hein? Tá brava. Bola fora. Eu se tô numa fase do Mauro, que a bola passa do meu lado, eu não vejo. Já largou duas bolas, o passo pro banco, falou: vamos trocar. Não é dia, né? que nem o Maisena hoje, o Maisena hoje tomou um gol que ele não toma. Vai bater na trave na cabeça dele, parecia. O Carlos, naquele pênalti contra a França na Copa do Mundo, que bateu nas costas do goleiro, depois de ter tocado na trave. Marília, Luciano, joga com dois jogadores no meio de campo, abertos. Né? Tem o um, um João Marcos do lado direito, do lado esquerdo o Éder, que tem a função de apoiar o lateral galego, fazer a jogada como meia, porque tem à frente dele o Bechara, que entra junto com os atacantes, mas ele tem que voltar para pegar o Baiano. <risos> Ou fechar aquele lado e não tá fechando o Palmeiras também não pode ficar todo só esperando o contra-ataque, como tá fazendo agora. A falta foi clara, né? Essa câmera não precisa nem do juiz para evitar. Ó, oh. Vladimir, cobrança para a equipe do Palmeiras. Você tá acompanhando a Recorre o torcedor do Botafogo, mas tá em segundo ainda, mesmo com a derrota. São cinco pontos já ganhos. Botafogo continua numa ótima situação. Calma, calma, calma. calma. calma, calma, calma. A Diego! A Diego! É, Éder. A dividida Magrão. O Magrão tá ganhando todas as divididas. Edmilson. Tá lá do lado dela. Eles se revezam. Wagner. É o Wagner Love Pro Magrão. Vai sair cruzamento. Saiu. Mauro. Pega bem. E fica um vazio. Você veja aí na repetição, o esforço fez o Magrão, boa colocação no Mauro. Aperta Diego, ganhou na marcação, largou para o Wagner, estava tudo desarrumado aqui, não estava impedido não. Bola colocada para fora pelo Baiano. Passa rápido o tempo, já já a marca dos 19 Nesse primeiro tempo, um para o Palmeiras, gol de Baiano, zero para o Marília. Marília já chegou duas vezes muito bem à frente da meta do Marcos. Gol foi marcado pelo Baiano no intervalo com o Capriotti. Você vai ver o gol que o Baiano fez de pé na esquerda. Foi mal nessa, hein? Foi mal, Adilson. Gol Marcos. Vai levando o Marília. O Andrei faz falta nesse time. Você vê o trabalho. João Marcos de novo. Foi fazer ali o pivô em cima do zagueiro do Palmeiras. O Diego estava lá, fez o corte. Olha o lançamento. Boa bola em profundidade. Mauro demorou para sair. Mauro demorou para sair. Quando saiu, fez a falta fora da grande área. Mas ele ficou indeciso para sair. Quando ele chegou. Ele chega tentando chutar a bola. O Edmilson tenta pular o Mauro. O Mauro fez aí uma jogada imprudente. Mas ele não comete a falta. Ele faz com que o jogador do Palmeiras. Para evitar o choque. Tentou pular o jogador do Marília. Olha só. Não houve a falta jogada que seria legal além de marcar a falta o Cleber ainda mostra o cartão amarelo para o Mauro foi o terceiro dele ele não chega a tocar no jogador do Palmeiras, muito pelo contrário é, o jogador do Palmeiras salta para evitar a trombada portanto não houve uma ação faltosa do goleiro do Marília errou a arbitragem falando Mauro, parece que hoje realmente não é o seu dia está lá arrumando a barreira vai lá para o lado direito, grande oportunidade para o Palmeiras, de novo na bola está o Baiano, hein de novo o Baiano já foi Carrasco a 2 minutos e 10 nesse primeiro tempo fazendo o primeiro gol, já executou mal, de novo o Baiano você vê que ele toma os passos, que ele sai a bater Mauro se redimiu o goleiro do Marília bela defesa e é um lance difícil, Luciano, porque o baiano bate por fora, com o pé direito. O goleiro não sabe se vai no canto dele, em cima dele como foi, ou no canto que está aberto. Vamos ver esse para o time de Parque Atlético, um para o Palmeiras, 0 para o Marília. Fica passeando na pequena área ali, o Magrão, cruzamento para o Magrão. Record! Aqui o espetáculo é a vida! Novo Bairro, impossível ficar indiferente. Você vai dando uma passada de olhos na torcida, nas expressões. Gente fumando ali. Interessante, parecia o Léo Batista sentado ali, né? Meu grande, extraordinário jornalista, Léo Batista. Foi falta. Posse-bola para a equipe do Marília. Está querendo uma falta em cima do Camando Caia. Mas deu apenas a, o arremesso lateral. Olha o tamanho do segurança ali do lado do Luiz Carlos. Baiano. Chegou a vez do Magrão. Vai se aproximando da grande área. Partiu. Acabou colocando o braço à frente. E o Arthur marcou a falta. Pegou. Interceptou a passagem ali o jogador Adilson. Metade desse primeiro tempo já foi 1 a 0 Palmeiras. Gol de Baiano. No intervalo você vai rever os gols de hoje. Com a apresentação do Capriotti. Vamos ver o Baiano ajeitando com muito carinho. Não é o Elson. Baiano está na marcação lá atrás. Porque como os zagueiros desceram, ele ficou lá ajudando. Bola perigosa. O desvio foi feito, vamos ver se vai pegar. Vamos ver se vai pegar o deixara. não conseguiu. Valeu pelo esforço. Logo após o futebol, passando a limpo com o Boris Casoy. Fizeram ali uma triangulação, todos marcados, mas ganhando o lance. Ficou a carata, lá vai o Wagner. Prendeu, bateu o Mauro. Uma da tarde, domingo da gente, com o Netinho. Netinho e suas princesas. Volta em cima do do Camanducaia tá bravo de tanto cair. A peitada que ele levou do Leonardo. Já fez o giro, escorregou, caiu, voltou Magrão, tomou. Tudo de primeira, para o Magrão, pode disparar. Do lado esquerdo está o Edmilson. Mas é a vez do Lúcio. Veja a evolução do Palmeiras. Elson. Presenteou o Éder no meio do caminho. Não pode passar. Estava fechado ali o muro. O apto a falta para a equipe de Marília. Olha o lançamento feito em profundidade. Vamos ver se domina. Dominou. Dá tá fugir ali o Vasílio, mas o Basílio acabou colocando mal. Tentou sair do impedimento. Agora eu quero ver essa câmara do impedimento. Porque ele teve a consciência que estaria impedido e deu um passinho para trás. Godói, Godói. No momento do passo do passe, o Wagner está a pouca coisa, mas está adiante, está impedido, acertou o assistente. Luciano recorda aqui, o espetáculo é a vida. Casas Bahia, no aniversário das Casas Bahia, olhou, levou. Tá aí a torcida do Palmeiras fazendo a vida, né? São os torcedores anônimos que fazem a grande emoção para você. Final de contas, trabalhamos para você a bomba, Marcos. Tá lá o Marcão. Segura bem o goleiro do Palmeiras. Foi dominado, dominou, deu certo, o errado deu certo. O errado, deu certo, cartão amarelo para o jogador Adilson Nessa obstrução ao Lúcio. Adilson deixa a bola, não demonstra vontade intenção nenhuma de jogar a bola. E vai no corpo, olha só, e vai no corpo único e exclusivamente do jogador Lúcio. Portanto, falta bem marcada e bem punida com o cartão amarelo. Aí o cartão amarelo a confirmação para a Deilson 26 e 20 vão ver a cobrança de falta para a equipe do Palmeiras. Amanhã é o terceiro tempo centro da discussão esportiva como diz o Milton Neves. Mauro, vão ver a cobrança para a equipe do Palmeiras. Tem dois, três na barreira. O baiano saiu, foi para a barreira atrás, que é para tirar a visão. Vai partir, 1 a 0 para o Palmeiras aqui no Parque Antártica. Calçado. O gol mudou os planos do Marília Um gol logo aos dois minutos O Marília veio com o time rápido para o contra-ataque Para tentar encaixar um contra-ataque nessa empolgação do Palmeiras, da torcida E o gol fez com que o time tivesse de sair Então o time consegue entrar na área do Marcos Consegue fazer jogadas em cima do Baiano Mas dá ao Palmeiras o contra-ataque com velocidade O Palmeiras já amarelou o goleiro, o Luciano e agora o Adilson Então o Palmeiras vai chegando e o Marília tem que sair Luciano, pois não. atiraram um copo com água em cima do Luiz Carlos Ferreira, a torcida que os próprios torcedores foram pra cima do torcedor que atirou o objeto no treinador do Marília, repudiando essa atitude que não foi legal. Um monte de segurança já estão procurando aí o cara para vestir ele de campo. E olha, arrancada do Edmilson, partiu pra cima de dois zagueiros, aparece o último homem, o tá certo, o torcedor já tá entendendo que qualquer gesto errado vai ser punido. E isso é ótimo. Você vê que a própria torcida do Palmeiras tá gritando. Tira, tira, tira. Bom giro lá do zagueiro. Vladimir. Aí está o lance. Você viu, né? Viu o tamanho de segurança, Donalho? E eles são educadinhos. Eles chegaram e falaram assim, show por gentileza, vossa excelência pode se retirar daí. Quer dizer, né? O cara olhou o tamanho... Vai chegando o Marília. Vai chegando o lançamento na boca do gol. Marcos. Segurança de Parque Antártica. Vai, vai. Vai pra cima. E o Pisserni. Vai pra cima, Wagner. Vai pra cima, Wagner. Ele vai levando. O zagueiro vai voltando. Já tá dentro da grande área o zagueiro. Mal. baiano não esperava esse passe. 1 a 0, Palmeiras, 29 do primeiro tempo no Jardim Suspenso de Parque Antártica. Basílio. Foi lançado o Basílio, chegou primeiro na bola lá para fazer o corte. Glauber, nessa dividida com o Camando Caia, ficou feia a coisa. João Marcos. Adilson. Pode até virar na esquerda. Éder, boa finta do Éder, bateu para o gol. Tranquilidade absoluta agora. Vamos ver se ele consegue. Vai um para a cobertura. Edmilson. Mal, Edmilson. O Palmeiras está desperdiçando os contra-ataques, Luciano. Vai o Edmilson, o Wagner. O resto do time fica olhando. E aí, é um passo errado, é um chute como esse. O Palmeiras precisa trabalhar mais a bola. Já que o Maria está saindo todinho dando de espaço para esse Marca dos 30 desse primeiro tempo, para é você que está chegando. O jogo tá bom, hein? Está preparando a pipoca aí que está bom demais. Luciano. Oi. Informação aqui do Banco do Palmeiras é para Diego Souza e Magrão se preocuparem com a marcação nesse momento do jogo. Recorda aqui, o espetáculo é a vida. Kaiser, você merece uma Kaiser. Já passou pela linha aqui de videogramado, vai embora lá o Adilson. O Eder, Muito bem marcado pelo Magrão. O Magrão está numa fase, está tudo certo. Elson. Esse também é carregador de piano, hein? O Elson. Tem uns que tocam e outros que carregam. O Elson é um que carrega. Está sempre voltando nas coberturas. Rogério Souza, lá em Curitiba está o nosso Fagner, grande Fagner, amigo da Record. E fez um CD maravilhoso, homenageando a canhoteiro, narrador inclusive da falta que está no CD, é o Braga Júnior. Um dos maiores nomes da crônica esportiva brasileira. Vai lá para o domínio, Rogério Souza. fechara virou bem, vamos ver o galeiro que faz, cruzou, perigou, a soba bateu, Marcos começou. Aparece o goleiro do Palmeiras e para não xingar o companheiro ele olha para baixo e xinga o chão. salvo o Palmeiras, Marcos, olha o reflexo dele. Vamos ver o escanteio aí, quase que o Kamanduka faz gol lá, hein. A braveza do Marcos. Saiu. Bom cruzamento. Em cima da linha de gol. Foi lá o Baiano que tirou. Grandes oportunidades. Vai dispersando o Marília. Não é dispersando. É que o Palmeiras não está deixando. Baiano salvou uma em cima da linha de gol. E não está aproveitando o contra-ataque. Como já frisou Paulo Calçade. Falta. Falta dura do Edmilson. Merece cartão lá, Godoy. Merece o um cartão e é uma jogada desnecessária, num local desnecessário. Tem que ser punido, não tem o que discutir. Tá certo, calçado. O Magrão tá começando a ir na bola, ele tá muito ansioso e tá deixando o Éder solto. O Éder trabalha com o Galego e as bolas saem do lado esquerdo né, do time do Marília, que é o direito do Palmeiras, e vão morrer lá do outro canto do Marcos. Foi isso que aconteceu numa defesa espetacular do Marcos. O Marília tem qualidade, está jogando bem e o Palmeiras está vacilando na marcação. O Diego Souza está acompanhando o Beixar. Mais uma falta para o time do Marília. Rogério Souza vai para a cobrança. torcida do Marília começa a ganhar mais esperança. Começa a enxergar uma luz no túnel. Basílio. O juiz estava perto do Basílio. Basílio abre os braços, olha lá. E o Juiz falou, não põe a mão em mim, não, hein? Não quer contato nenhum. E era alto, hein? Alto, grande, forte e está muito bem fisicamente nesse jogo, inclusive, sendo exigi, exigir, exigido e está... Está presente as jogadas, acompanhando bem de perto e muito bem no aspecto disciplinar. aí o Godói. Aperta, aperta! Aperta, aperta é o Jair Pisserni, que está pedindo para meio campo apertar descida ali do Marília. Éder. Rogério Souza. Marília vai encurralando o Palmeiras lá atrás, está perdendo por 1 a 0. Esse resultado não interessa ao Marília de forma alguma. Não tem mais salvação se perder hoje aqui o Marília. Não é tudo ou nada. Então a rapaziada, brilhantemente, com muita coragem, está indo para cima do Palmeiras. Baiano, passe errado O Baiano, já não vai dando mais certo. Éder, Basílio, e a torcida vai perdendo a calma. Olha o lançamento do Basílio, foi ótimo! E o hábito manda seguir todo mundo no banco do Marília, levantou. Deu o escanteio. E olha, Luciano, você falava com o Marília precisa vencer. O time não vence uma partida há um mês. A última foi a vitória 4 a 1 em cima do Náutico. ver a cobrança do escanteio. Tinha impressão ali com o braço do Marcinho. Acabou empurrando, olha só. Cobrou, fechado, na boca do gol. Vamos ver a sobra para o time do Marília. De cabeça, quase que sem querer. O Elson largou para o Edmilson Wagner, Love, olha o Lúcio bateu pro gol! Gol! Aço do Lúcio! No momento que mais o Palmeiras precisava, ele desceu, arriscou de três dedos, botou no ângulo do Mauro. Um. Para o Palmeiras para o Palmeiras zero para o Marília essa, essa o Mauro não teve culpa de nada tá lá dentro, é verde e branco de Parque Antártica Paulo Calçade essa o goleiro tá na dúvida se ele sai ou se ele pica ele tá no meio do caminho, não tem jeito ela vem em alta, em diagonal foi um golaço do Lúcio esse contra-ataque, Luciano esse foi bem aproveitado no meio do caminho o Lúcio resolveu Comemora o pernambucano Lúcio. E vem o Marília. Marília estava merecendo, inclusive, uma sorte melhor no jogo. Mas é a história do detalhe é a história do detalhe que desequilibra. Posta de bola para o time do Palmeiras. Vamos ver o Wagner. Vai receber o artilheiro maior do Palmeiras. Elson bateu para o gol, a bola tocou na zaga. Escanteio para o time do Palmeiras. Record. A Aqui o espetáculo é a vida. Novo Pálio, impossível ficar indiferente. Oi. Que luxo no momento do gol. Ele apontou aqui para os camaradas, para as numeradas. Onde está o irmão dele, o Clécio, que veio da Turquia. Só acompanhar o final do campeonato. Cruzou o Baiano. Portava João Marcos. Voltou lá para o zagueiro. Leonardo na bomba! Tiro de meta para o Marília. Luciano, interessante nesse segundo gol do Palmeiras que o árbitro não deu falta para o Marília, mas também não era escanteio, era tiro de meta para o Palmeiras. Ele deu escanteio. Se ele tivesse dado tiro de meta, talvez o Palmeiras não teria feito segundo gol. E olha só, o Palmeiras chegou, pintou, defendeu Mauro! Wagner estou no peito do goleiro do Marília. E os nossos amigos daquele prédio tão carinhosos conosco. 11 finalizações do Palmeiras, 6 do Marília. Grande jogo no Parque Antártica. É claro que é um jogo muito amargo para a torcida do Marília. Aí está. Muito obrigado pela audiência da Record. Pela confiança que vocês nos dão aqui no Parque Antártica. Massinho. Vamos para a marca dos 39 minutos, 2 a 0, Palmeiras. Chegando o Baiano, pertinho da grande área, Wagner invadiu para o Edmilson. Mauro, Mauro, mas o Bandeira já tinha marcado posição irregular. E ele marcou mesmo, hein? Marcou e acertou. O jogador Edmilson estava no momento do lançamento do passe, ele estava adiantado, olhou só a bola, não se preocupou com a sua posição, impedimento. Amanhã, 5 da tarde, o último dragão, às 7 da noite, Walter Matal, o pirata. Extraordinário, Walter Matal. Lateral bola, record. Aqui o espetáculo é a vida. Casas Bahia, no aniversário das Casas Bahia, olhou, levou. Bola colocada para fora ali, o Ato vai o escanteio para o time do Marília. Daqui a pouco tem o intervalo da Record com todos os gols desse sábado. Mais um escanteio, Capriotti como sempre estará. Apresentando para vocês é o quarto escanteio do Marília contra dois a favor do Palmeiras. Bateu, passou, virou dentro da pequena área. Vai ser o Marcos. A marca dos 40 minutos. Bola para fora. Você vê que saltou antes do tempo, né? Olha o Lúcio. Olha o gol que ele fez. Coisa não? Que golaço do Lúcio. Olha a alegria do Lúcio. É a homenagem lá para os pernambucanos, para os seus amigos. O pessoal lá tem verdadeira adoração pelo Lúcio. Irmão, irmão dele é uma coisa. Família toda. Vem Marília, vamos para 41 minutos. Bola tocada para fora, remesso lateral para o time do Marília. Está aí o Jair Pisserni. é passar na cabeça dele nessa hora. Quanto sacrifício para botar esse time para engrenar, para azeitar. Uma batalha danada na primeira divisão e o Palmeiras só perdeu três jogos até hoje na primeira divisão. Na segunda divisão. Perdeu para o Malte, para o Remo e para o Esporte aqui dentro. Luciano. Oi. Se o Jair subir, será o oitavo acesso dele. Ele subiu duas vezes pelo São Caetano, duas pela União São João, uma pelo Santo André, uma pela Inter de Limeira e uma pelo Nacional da Ilha da Madeira. Se subir agora, está acostumado, vai ser o oitavo acesso do treinador. O Ciro do Palmeiras faz a festa enquanto que os gazelas do Marília estão aí no aquecimento. Já já a marca dos 42 desse primeiro tempo. Marília vai chegando com muito brilho. Basílio foi fazer o giro ali. O ar estava em cima, não deu nada. É o Lúcio, saiu lá da esquerda. Marcinho. Baiano. Antes do Netinho, amanhã você tem Eliana na fábrica maluca, depois o Netinho com todas as suas princesas. Baiano. Um domingo de muita alegria para você no Record. Nove da noite, o terceiro tempo com Milton Neves. Bom lançamento pro Bechara. Chegou o Marcos, a bola foi pra fora. Record aqui, o espetáculo é a vida. Netinho agita o domingo da gente. Amanhã, uma da tarde. Bechara saiu mancando ali porque ele deve ter torcido. Vai terminar o primeiro tempo aqui no Parque Antártica. 2 a 0 para o Palmeiras. Tem muito jogo. Não tem nada definido. Você sabe que na primeira divisão. Hoje o esporte cava 2 a 0. O Botafogo fez um gol. Quase empatou o jogo. E no fim tomou um gol. Porque estava lá desesperado. Procurando o um empate. Não dá mais para o Não vai dar mais para deixar. Bechara. Deu uma nítida impressão que ele torceu o tornozelo. Que gesto é esse, hein, Godoy? Ele combinou com o árbitro reserva que quando ele der etapa na camisa é um determinado algarismo. Dois ou três minutos. Quando for na bermuda é dois ou três minutos. Na camisa é três. E na, na bermuda é dois. Se eu não me engano, foi isso que ele disse. Vamos ver. Dois. Dois invertia então. É na camisa é 2 e na bermuda é 3. Mas é um segredo de Estado tão grande esse, não. Isso é um problema para a ONU resolver essa cumbre que estava sendo realizada lá. Faz um sinalzinho com o dedo 2 e acabou. Ó. ó Bate no coração, bate na camisa. Luciano. É, não sei lá o que está acontecendo. Acho que o cara sabe que tá com a televisão, né? Dá pra arrumar um negócio diferente. Bola pra fora, para pro time do Marília. Luciano, oi. Tolando aqui no Beixar, é tornozelo esquerdo. Tá difícil até ele poder levantar, viu? É, foi claro, foi claro. Vai terminar o primeiro tempo. São dois minutos de acréscimo, escutou já o tempo regulamentar o lateral galego já tinha uma cobertura ali cruzamento fechado marcos bola passou inclusive pelo basílio caiu com lúcio daqui a pouco intervalo legal aqui da record com ricardo capriotti bom domínio bom domínio vem vindo elson Vai chegando lá pertinho da grande área, um pouquinho mais para trás. Parou, Elson tentou colocar entre a zaga. Olha o Wagner, ele chegou ali, se infiltrou entre os zagueiros. Lúcio. Três dedos à vontade, hein? Inclusive o gol, se você não viu, você vai ver no intervalo. Lúcio. Bom cruzamento, Mauro. Pegou, Mauro. E olha... O Ferreira quando foi avisado que o Bechara não ia entrar falou, não esquenta não, vou terminar com 10, não vai colocar ninguém. E tá com 10. E o Palmeiras vem, Marcinho, driblou todo mundo, bateu pra fora. Vai acabar o primeiro tempo. Agora o Luiz Carlos Ferreira é um técnico para ser analisado de uma forma mais intrínseca, não é o Paulo Calçado? É, ele quis um tempo maior para pensar no vestiário. Ele poderia ter trocado e ele preferiu ficar 3, 4 minutos. É um perigo, é um jogador a menos. É Sempre é uma vantagem para o adversário. Mas ele preferiu pensar lá embaixo. Talvez com a cabeça debaixo do chuveiro, viu Luciano? Vai terminar. Trabalha, trabalha a bola. Taipo Centro, trabalha a bola bom Magrão. Trabalha. Trabalha. Vai terminar e terminou. Acaba o primeiro tempo no Parque Antártica. 2 a 0, Palmeiras. Márcio Moron, Fernando Fernandes. Ao lado do Lúcio aqui, como que você acertou aquele chute? Onde é que foi? Você queria cruzar? Foi no gol? Como é que foi, Lúcio? Não, cruzar não. Eu acho que você só faz gol se, se chutar. Então o Lúcio está ali, pode ter a, as, as perninhas finas, pode ter o apelido de super fino pela velocidade e pelo... Pelo biotipo, mas tem que chutar. Só chuta quem faz gol, e tá o Lúcio. Só chutou e foi um belíssimo gol. É, esse é o lateral esquerdo, o Lúcio Fernando Fernandes. Olha lá daqui do goleiro Mauro, vira pra cá, Mauro. Primeiro gol do Bayern, o que que aconteceu? Pô, o cara soltou um tubo, né? A bola fez a curva em cima de mim ali. E fui enganado, né? eles me surpreendeu com esse chute aí. Mas a equipe tem que levantar a cabeça aqui, tocar mais a bola, que as oportunidades de gol também estão tá surgindo lá, que a gente passa, possa fazer um gol lá na frente lá e complicar as coisas pro Palmeiras aqui. do Lúcio, você viu? Rapaz, que porrada no ângulo, né rapaz Tá de parabéns pra acertar um chute desse aí no ângulo aí, sem reação nenhuma Mas vamos lá, nossa equipe não tá morta não Vamos ver no segundo tempo aí que a gente possa é, se posicionar melhor dentro de campo aí que eles não acertem mais esses canudos em lá Tá sofrendo o goleiro do Marília, hein Luciano Olha Fernando, se ela fez a curva não foi bem na frente dela, foi antes E foi pouca coisa, foi pouca coisa depois ele vai ver com calma. Ele salvou depois duas bolas. E o gol do Lúcio realmente. Podia botar lá Gilmar, Castilho e em Todos os goleiros juntos ao mesmo tempo que não iria pegar. Voltaremos já já. O intervalo da Record. Você vai ficar com a gente, não vai? Lógico. Record aqui. O espetáculo é a vida. Alteração no Marília, agora tem que ter, né, Fernando? Tá entrando aqui o número 17, Daniel. Pequenininho, mal dá pra ver o número na camisa. Daniel, e aí? Vai ter que resolver a história, hein? É, vamos lá, né? Vamos jogar, né? O que o homem pediu pra você? vai para pra cima. É o que você jogar, pra cima. Qual que é a tua altura, Daniel? 1,60. É, o homem é baixinho, mas é rápido, viu, Luciano? Muito bem. No Palmeiras, nenhuma alteração para o segundo tempo. Aliás, tem uma história aí, Moron, que é lá em Belém. Diga aí, Moron, conta pra gente essa história aí, que é coisa boa. Tem a história do, do Elson, né? Ele mora em Conceição do Araguaia. A família dele tá chegando aí. Ah, tal. Então. Mas lá, a mil quilômetros de, de Belém, tem o bar. O Elson, como é a história lá da, da, da Conceição do Araguaia, quando o pessoal assiste o jogo lá? Como é que é? É, lá no bar do... Como é o nome dele? Lá em de Conceição do Araguaia, lá na praça lá principal, lá, eles estão lá, presentes lá. É, sempre que tem o jogo do Palmeiras, eles estão lá, ao vivo lá. Eu quero mandar um, um, bom, um abraço para eles todos lá de Conceição do Araguaia. É claro, pelo menos tem uma televisão, o pessoal assistindo o jogo lá, viu, ô, Luciano? E o Palmeiras é o mesmo da primeira etapa. Olha aí. Firma nós aqui, Itapetininga. Paulo, eu te amo, Leandro. Opa, declaração de amor. Valeu, valeu, pessoal de Itapetininga. Vai começar o segundo tempo aqui no Parque Antártica. O Marília não tem nada mais o que perder. O Marília vai partir para cima do Palmeiras, não tem a menor dúvida. O Marília, Marília não pode sair com essa derrota, diga. Eu conversei com o Lúcio falando do gol dele. Ele falou, ah, fechei o olho e fiz como o meu irmão mandou, soltei o pé. É, parece que foi você que perguntou para ele, você ia cruzar? Ele falou, não, o senhor que cruzar, eu ia botar... Ele não sabia onde ia botar a bola, né? porque realmente ele entrou lá na gaveta. Mas chutou mesmo de três dedos. Vai começar o segundo tempo. Vai sair o Marília. Palmeiras 2 a 0 Olha o Lúcio. Você vê pelo jeito do Lúcio que ele é um cidadão aceso, né? O pessoal já tomou só água. Todo mundo está cumprimentando o seu Samuel Klein, que faz hoje 80 anos. Olha aí, seu Samuel. Parabéns de todos aqueles que consomem os produtos das Casas Bahia. Que beleza de história, né? Vai começar o segundo tempo. Vai apitar o árbitro Kleber Wellington Abade. Começou, saiu Marília. É aquela história. Vencer ou vencer para o Marília. Virar ou virar para o time de, de Marília. Não tem outra circunstância. Já queimou as caravelas, não tem mais como voltar. E vem Marília. E o Jair viu o Daniel no campo e falou... Pega o Daniel, pega o Daniel, Basílio. Bola colocada para fora, reverso lateral para a equipe do Marília. O pessoal tem uma bronca do Basílio que não é fácil. Basílio. Escanteio para o Marília, começa com escanteio. Olha a bandeira do Mancha da Mancha, Alviverde. Verde. Tem a Tupi também, a melhor levada. da Tupi, de São Carlos. Todas as facções do Palmeiras se depois falam, se só falam de um não, todas vamos ver a cobrança para a equipe do Marília 2 a 0 o placar do primeiro tempo levantamento fechadinho perigou, cabeçou que bola perigosa, escanteio Tá se lastimando lá o Deilson foi na sobra ali que o jogador tocou de cabeça, você viu que a bola bateu exatamente no Leonardo Levantamento é bom. Essa dupla de área do Palmeiras ali, Magrão, foi quem colocou para fora a recuperação do Daniel. Vamos ver se ele sai da marcação. Saiu bem. Chegou para o cruzamento perigoso. Bola muito mais para a cabeça do jogador do Palmeiras. Porto Baiano. Lúcio deu um bico para fora. Remesso lateral para o Marília. Olha o Cielo. Oi. Você está falando que o Marília precisa de gols, mas é um problema sério do time nessa fase do campeonato. É o único que não venceu até agora e também o único que não conseguiu fazer até um gol. A situação ainda complicada, o ataque está devendo. Massinho foi para a sobra. Largou o Elson. Você vê que lateralmente vai embora Baiano. Vai passando ali. Nossa equipe já de olho para a escolha do melhor que vai levar o Oi desta noite no Parque Antártica. Simens Mobile e Oi juntas aqui na Record. Diego Souza. Lúcio. Vai rodando o Palmeiras. Elson. Lúcio. Por trás ali estava aquele numa falta. O árbitro disse que não houve falta. Rogério Souza, levantamento para o Basílio, Sobra do Palmeiras, Diego Souza já se mexe lá na frente. Edmilson Wagner. Edmilson Lúcio. Enquanto isso, Luiz Carlos fica orientando os jogadores que estão lá na frente. Magrão. Boa antecipação. Adilson. Tem liberdade, tem liberdade. Largou para a tabela com o comando Caia. Parece baiano, interceptou. está começando a chover aqui, Garoá, no Parque Antártico. Não, não, Luciano. Não? Que bom. Bola colocada para fora, dá o bandeira, saída de bola para a equipe do Marília. Veja aí o tempo, já vamos para a marca de quase 4 minutos do segundo, 2 a 0 para o Palmeiras. Você é da Record Internacional, eu sei que é tarde, mas vale a pena, o jogo está bom. Na Europa nós temos cinco horas pra frente, já viu, né? Luiz Felipe tá sonâmbulo. tá lá sentado. Duas em Portugal, duas da manhã. Hora, pois. E duas. A, o Big Ben lá dá duas horas. Bola fora, remesso. tiro de meta a equipe do Marília. Quer saber notícias do seu time? Entra no menu do seu Oi. Clique em futebol e digite o nome do time. Você fica sabendo das últimas notícias, informações de bastidores e acompanha também os resultados dos jogos. Chega! Chega! Vai! Vai! Aperta! Narração do Jair Apertou lá na grande área, hein? a câmera do trilho, ó, ó. Chega junto na disputa, hein? Põe você na disputa. Cruzou, matou no peito, Wagner. Trouxe pro pé direito. Tava ajeitando o Elson. Galego faz o corte para a equipe do Marília. Vem pro contra-ataque. O Marília. Tá tentando fazer o primeiro gol para botar a pimenta, hein? Olha o time do Marília. Na tabela, bateu. Nos defendeu rebote. Chega tarde, chega tarde. O Éder chegou tarde. Marcinho aliviou pra sorte do Palmeiras, mas o Marília vem com tudo. Falta, falta apanhada pelo árbitro. Kleber Wellington Abad. Tá fazendo um bom trabalho, Godói. No segundo tempo até agora nenhuma observação No primeiro tempo teve aquele cartão amarelo imerecido Que ele mostrou para o goleiro do Marília E aquela falta na entrada da área que ele não marcou E além de não marcar a falta Deu escanteio quando era tiro de meta a favor do Palmeiras Vai mexer. No cantinho do vídeo ali 22 as faltas cometidas pelo Palmeiras E 6 cometidas pelo Marília depois você vai ter informação, vamos ver a cobrança de falta. Está aí na grande área o Basílio, está pedindo também o Galego. Agitada a grande área do Palmeiras. Cruzamento é bom, para fora e o Marcos estava no meio do gol. O Marcos estava no meio do gol, Solho. Tirou com o olhar, porque ele não ia chegar na bola nunca, Calçade. E essa chegada é muito boa dos zagueiros do Marília. Camando e o Basílio não é essa característica. Os jogadores que trabalham, que correm. Na verdade, eles que vão tentar proporcionar para que alguém chegue. Também não vai ser o Daniel para pular lá, Luciano, com 1,60m. É mais na bola parada e o Palmeiras está vacilando. Vai os trancos e barrancos lá, né? Ed, Edmilson. Baiano, Edmilson. Marcado ali pelo Éder, Elson. Amanhã o terceiro tempo recebe o presidente do Vasco reeleito Henrique Miranda. E o Neto que se demitiu lá da direção, a gerência do futebol do Guarani. Basílio passaram a perna no Basílio. Cartão amarelo para o jogador Glauber. O Glauber vem visando só o jogador do Marílio Basílio. Não tem a mínima intenção de disputar a bola, só de fazer a falta. Era uma jogada de ataque. ...bem punido com o cartão amarelo. Vamos ver a cobrança de falta. Vai mudar, Fernandes? Vai, o Bill vai entrar. Quem vai sair, Bill? Vai sair o Ed. Vai sair o Ed, Mais um baixinho. Esse acho que tem menos de 1,60m, viu, Luciano? Bill. O próprio. E a falta... Mas houve ali uma conferência dos três jogadores. O galego... ...saiu da bola o Adeilson... Camanducaia. Tô achando que é o Galego. E é ele. Bateu uma bomba. Marcos pegou. A bola bateu no pé do Camanducaia e foi pra mão do Marcos. Reveja. veja. Palmeiras tá do lado dela. A bola viajou rápido. Wagner tinha três. Saiu o goleiro com o pé. O Marcos... Tem uma bomba nesse pé direito, ele manda lá no campo de ataque, botou o Palmeiras rapidamente no contra-ataque 2 a 0, Palmeiras. Gols marcados por Baiano e Lúcio no primeiro tempo. Galego Vladimir. No próximo domingo, 11 horas da manhã, o Palmeiras vai jogar contra o Esporte. Inicialmente está marcado para Garanhuns, mas existe aí uma possibilidade também do jogo ir para Maceió. É, Luciano, até segunda-feira a CBF tem que oficializar o local do, do jogo entre Esporte Recife e Palmeiras. Olha curiosidade ali, o Diego Souza marcando o Daniel. O Diego Souza tem 1,83m e Daniel 1,60m bate no ombro dele, olha lá. Já deixou o Éder, entrou Bill. São jogadores baixos, mas em compensação rápidos. Está chegando ali na área o Marília. Bateu de fora Record. Aqui o espetáculo é a vida. Na sessão de domingo, O Último Dragão. Amanhã, 5 da tarde. Logo após o futebol, passando a limpo com Boris Casói. 10. Olha, se perder essa bola ali, mas é que o juiz viu a falta. Vai amortecendo o impacto, o time do Marília. Toca a bola, só que o tempo está passando, o torcedor quer um pouco mais de agressividade. Na passagem, ganhou, levou vantagem, camando cai, invadiu na boca do gol, cruzou, salvou de novo o Marcinho. Salvou de novo, porque a bola ia passar para o Basílio. Seria o gol do Marília. Marília volta com muito perigo. Já corta a zaga. Vladimir. Vem de novo. É uma constante aqui pelo lado direito. Desvio de Lúcio. Rapaziada está se empenhando. Já criou três situações claras de gol: duas no primeiro tempo e essa. Uma combaiano tirou em cima. Uma defesa milagrosa lá do Marcos. E essa agora. E o Palmeiras chega lá com Edmilson. Foi pra finta. Elson. Baiano. Já chutou uma. Entrou. Demorou demais o Magrão. E acabou recebendo um empurrão. O Magrão já teve o supercílio todo dia aberto, hein? Vamos ver o lance aí. Fica caído ainda o jogador do Palmeiras. O jogador do Marília foi no peito dele, no pescoço, no rosto. Usou o braço. O Kleber Abad bem colocado viu e marcou corretamente a falta. Mauro preparado. Cobrança de falta para a equipe do Palmeiras. Vai lá para a grande área. Glauber. Bola para trás, bem enrolada, bom tiro! Ficou no meio do caminho. Deu lateral, bola para o Marília. É o Wagner, você vê como ele luta pela posse de bola. Demorou muito para a cobrança, já botou ali, passou, falta do Diego Souza. Record, aqui o espetáculo é a vida! Kaiser, você merece uma Kaiser! É a Série B que realmente mexeu com todos nesse país, inclusive os amigos da Record Internacional que acompanham. Uma Série B que cada vez mais fica fortificada, os clubes que chegaram quatro, porque foi a Funilando a né? Mas nós temos grandes times que começaram a disputar esse recorda aí da Portuguesa de Desportes, o próprio Náutico, o próprio Ceará, enfim, a Série B tem um respeito, Caxias, Londrina. E agora vem mais dois novos integrantes. Que pelo jeito. Vão dar novo charme, né? Novo charme. Olha o Palmeiras. Lembrando que no ano que vem cai em quatro, né? Toca a bola o time do Palmeiras. Mas somando 10 pontos. Líder absoluto do quadrangular. Baiano no cruzamento. A bola passou pela grande área. Independente do resultado do Marília, o Marília fez uma grande campanha, botou a cidade no mapa, como a gente disse. Sua torcida com muito carinho, Marília foi mostrada para todo o Brasil e pela Record Internacional. Então, independente do resultado, tem a importância do fato do Marília ter chegado entre os quatro finalistas. Como chegou o Botafogo, como chegou o Sport e está aí o Palmeiras. Já já vamos para a marca dos 15. Camando Caia. Na passagem falta. Vai cobrar Camando Caia. Tem pressa. 2x0 Palmeiras. Vai mudar. Quem vai mudar? Romualdo atacante no lugar de Rogério lateral. Vai entrar, portanto, Romualdo no time do Marília. E vem Munhoz. Colombiano, o matador Munhoz. A pedido da torcida, não Tá pedindo Sim. o nome dele aqui atrás do banco. Já ele tá atendendo. O pessoal gosta do Munhoz. Rogério Souza vai sair já já para a entrada do Romualdo. Vai abandonar completamente. Tem que partir para o ataque de qualquer maneira. Baiano. <risos> Baiano. Baiano do jeito que faz gol de pé esquerdo e dá bico também. Mais uma paralisação. O time do Palmeiras hoje fez muito mais faltas do que o Marília. No Palmeiras vai entrar Munhoz no lugar de Edmilson, substituição que o Jair já vem fazendo em alguns jogos. Olha só o toque de bola, vai embora o Marília, tentou entrar, pegou a falta em cima da linha quase da grande área. Só não é em cima que a linha faz parte da grande área, seria pênalti, foi um pouquinho antes, Godoy. O Marcinho chega atrasado e atinge só o jogador do Marília. Tem que ser punido, inclusive, essa falta é falta para ser punida com o cartão amarelo. Olha aí, 31 faltas cometeu o Palmeiras e 7 apenas, time do Marília. Entrada do Munhoz. Bom momento para o Marília. Veja a formação na barreira. Três na barreira. Marcos não quer encher muito a barreira não, porque senão ele não enxerga a bola. Aí, Marcos, cobrança para o Marília. Torcedor está botando essa bola com o olho lá para dentro. Partiu, bateu, tocou na barreira. Sempre ele, Galego. Escanteio. E o Edmilson aplaudido bastante pelo torcedor. Tomando a sua aguinha, oitavo escanteio para o time do Marília. Dois apenas favoráveis ao time do Palmeiras. Vamos lá, direito, pé direito... A sobra é boa, demorou demais, chegou todo mundo. Daniel virou. Cruzamento foi do Bil, passou pelo Basílio. De novo o Basílio, se quiser, tá apertado. Ganhou, galera, cruzou, mas tirou com a perna direita o baiano. Tá apertando o Marília, tá dentro da grande área o Magrão para dar uma hora. Uma mão ali para defesa do Palmeiras. Agora a bola alta ali é piada, a não ser um zagueirão aí, tipo Vladimir, Adailson. Passa pelo Lúcio. Wagner. Já deu a falta. Diga, Calçate. Palmeiras tem na mão um bom resultado 2 a 0. E está começando a queimar etapas. Na transição do jogo, a hora que o Marcos pega a bola, não é toda vez que ele pode ligar no Wagner Love lá na frente. Em alguns momentos, ele tem que fazer o time trabalhar. O time manter a posse de bola e não se livrar dela. E o Marília está muito ofensivo, Luciano. Marília oferece espaço, mas pode também surpreender a qualquer momento. Cortou o Vladimir de cabeça, botou para fora da grande área. Intrometeu-se ali os dois, o Palmeiras quase que tomou. Um deles, Galego. De graça essa bola. Puxou o contra-ataque. Munhoz pegou na bola pela primeira vez. Bom lançamento do Munhoz. Na passagem ali vai dar escanteio. Não deu a falta, não. Que os jogadores tocaram, perna com perna. O juiz achou normal, ó. Nada, nada. Agiu corretamente o Cleber. Vamos ver a cobrança para a equipe do Palmeiras. Já já a marca dos 20 minutos desse segundo tempo. Muito alta, bem aberta. Munhoz. Ficou ruim ali para o Wagner Lopes. Lançamento feito pelo Romualdo. Vai mudar. Vai mudar o time do Palmeiras. Adãozinho foi chamado aqui daqui a pouquinho, número 16 do Palmeiras. Romualdo. Marca dos 20 desse segundo tempo. 2 a 0, Palmeiras. Trouxe a bola ali até onde estava o João Marcos... O é a vida! Casas Bahia, no aniversário das Casas Bahia, olhou, levou! Veja o contra-ataque, já já o Fernandinho dando a informação, olha o Palmeiras, bola rolada, corta bem colocado lá da Diga, Fernando. Olha uma coisa impressionante, aqui no gramado dá pra gente perceber, eu nunca vi tanta gente sorrindo, tanta gente feliz, Gandula, o pessoal que tá trabalhando aqui, os torcedores... É impressionante esse clima de alegria que reina aqui no Parque Antártico. A contagia, Luciano. Botou o baiano. Botou no campo de ataque. Munhoz pode servir o baiano se quiser. Boa bola! Devolvida para o baiano. Partiu a bomba! Palmeiras joga domingo contra o Sport lá em Garanhuns. Ou Maceió. 11 da manhã. E depois faz a última partida no outro domingo contra o Botafogo do Rio aqui no Parque Antártica. Botafogo recebe em casa o Marília. E depois vem jogar com o Palmeiras. Bola fora, tiro de meta para a equipe verde e branca de Parque Antártico. Agora o Adãozinho deu um espaço para o Daniel, tomou uma bronca, mas a, a festa é tão grande que o Adãozinho nem ouviu o Jair Pisserni falando. Como curiosidade, hoje é dia 15 de novembro, o Palmeiras está quase subindo para a primeira divisão. Dia 17 de novembro de 2002, ou seja, há 363 dias, segunda-feira vai completar um ano, o Palmeiras está sendo rebaixado na partida contra o Vitória da Bahia. E olha o que a rapaziada está fazendo nas arquibancadas com as faixas enquanto vai embora o Palmeiras. O pessoal está dançando com as faixas na mão. Toca a bola o time de Parque tática Magrão. Apertava um pouco a marcação ali para cima do jogador Adilson. Levou vantagem. Tem liberdade, hein? Foi mal. Foi mal o Adilson. Dominou. Solto completamente estabil. Já entramos nos últimos 15 minutos aqui no Parque Antártica. 2 a 0, Palmeiras. Daniel. Botou na área. Bom lance. Vai virar Basílio. Não consegue nada. E o Palmeiras não está sabendo se aproveitar, Paulo. Não, precisa ser mais inteligente. O Marília começa a entrar numa fase difícil, faltando 15 minutos, se desesperar. E o Palmeiras tem que tocar a bola. O Marília está certinho, está lá na frente, está tentando dar espaço. Agora, cabe aquele que está na frente usar a inteligência, trocar a bola de pé em pé. E o Palmeiras não está fazendo isso. O torcedor está conferindo ali pelo seu radinho, hein? Veja só o Jair Picerne. O do Daniel, mais atrás, João Marcos, não consegue passar Romualdo, lateral bola para a equipe do Marília. Amanhã é o terceiro tempo, Eurico Miranda é um dos convidados, Neto, ex-dirigente do Guarani, outro convidado, Milton Neves e grandes atrações a partir das nove da noite. Deu jogada perigosa. Binotto ali. Não é fácil, não. Vamos ver a cobrança para a equipe do Marília. Veja o Caio na grande área. Todo despenteado. Está mais para o Marcos. Foi para fora da grande área. É chega com o Munhoz. Luciano. Foi. Ao contrário do que acontece na Marília, Senador, depois do ataque. Vamos ver o Wagner. É ele contra três, contra três, não passa. Só para completar a informação, ao contrário do que acontece na maioria dos Senadores, o Jair e o Ferreira, eles não usam rádio, não se comunicam com seus auxiliares, que normalmente ficam na arquibancada, passando informações. São eles que resolvem o um abraço. É o técnico à moda antiga, né? Romualdo. Botou, entrou, Marcos, mas o Bandeira já estava em posição irregular. Certo, Godoy? Correto. Olha, no momento do passe, o jogador do Marília está à frente da linha, ele se preocupou só em olhar a bola, não olhou a posição dos zagueiros, unido corretamente. Record, aqui o espetáculo é a vida. Kaiser, você merece uma Kaiser. É, o Godoy me lembrou direitinho aqui: os técnicos não têm o um rádio no ouvido, mas alguém no banco pode ter, né? O Palmeiras ninguém tem, não. Palmeiras ninguém tem. O Marília também não. Marília também não. Então não tem mesmo. Tá mais pro Marcos. Saiu com calma. Coloca Cal... pra fora da grande área. A última instrução do técnico Jair Pisserno aqui é pro meio campo tocar bola. Pra evitar esses lançamentos assim. Pro, já... pro Adãozinho o magrão, saindo tocando bola. É isso que o calçado tá falando. Porque o Palmeiras tá com esses estouros. Quem é esse que tá encostado ali? Tá tudo. É o Elson. Tá esgotado ali. Ou então tá pensando na vida, né? Você vê que o Jair não descuida da marcação aos 34 do segundo tempo. E sabe que na Série B, até enquanto o árbitro apitar, o jogo não está decidido. Já tivemos vários e vários casos. Olha o lançamento que é feito pelo Adãozinho. Wagner 9. Torcedor está louco para ver um gol do Wagner 9. Magrão. Chegada é boa. Lúcio. Por cobertura. Mais um escanteio para o time do Palmeiras. Agora, ó o que, que os caras caem no fosso. Adivinha por quê? Ó. É alto aí, meu amigo. Tá cobrado. Cruzamento posta de bola para a equipe do marido. A torcida tem que tomar um pouquinho de cuidado. Tá certo, alegria e tal, mas um tombo daí já viu. O estrago que não faz. A bola foi lançada. O árbitro pegou a falta quando fugia o Daniel. Quando fugiu o Daniel na marca dos 35 cartão amarelo. Cartão amarelo para Adãozinho que estava zerado em cartão, cumpriu suspensão no jogo lá contra o Marília, lá ele não foi. Então é o primeiro cartão dessa série dele. Vai tentar mais uma vez o Galê. Lançamento, bom. Baiano. Fora da grande área, logo após, passando a limpo com Boris Casoy. Amanhã você tem o um terceiro tempo às nove da noite, comando do no Milton Neves. Como Aldo, olha o Basílio. Boa tabela, vai bater, passou por dois. Marcinho cortando. O Marcinho hoje tem perfeito. É a torcida que canta: 2 a 0 Palmeiras. Já já vou mostrar pra você como é que fica a classificação com esses dois jogos desse sábado. A vitória do esporte por 3 a 1 sobre o Botafogo. Essa vitória parcial por 2 a 0 do Palmeiras. Dá uma olhada só. Garotinho aproveitar ali. Tá com sono, né? Tá com sono. Também essa hora. Família toda. Ó. Fala fora mais um arremesso lateral. Difícil porque o pessoal marca em cima, coloca pela linha de fundo. O Palmeiras quer mais é que o tempo passe e termine o jogo. O torcedor começa a comemorar aqui no Parque Antártico esses 2 a 0 de forma definitiva. Matematicamente, o Palmeiras não está classificado. É bom lembrar, precisa de um ponto, mas é claro que as circunstâncias são mais do que favoráveis para a volta à divisão principal do futebol brasileiro. A passar lá pelo baiano tirou da grande área. Olha o toque de cabeça, tem que apertar ali. Tá pedido Jair Ibsen Record. Aqui o espetáculo é a vida. Novo pânio, impossível ficar indiferente. Interessante, né, Paulo? O Palmeiras fez. Quase que 36 faltas, 35 faltas. O que que prova isso? Marcação muito dura? Também, Luciano. Uma enorme vontade de parar as jogadas. Daqui a pouquinho a gente fala. Vontade de parar a jogada, né? É o Palmeiras pegando muito forte. No início do jogo a marcação, apesar das faltas, não era boa. E é o um Palmeiras que vai segurando o Marília, agora recheado de atacantes. Mais uma. É clara a intenção em parar tudo. Agora até o final do jogo, né, a bola vai ficar mais parada do que rolando, não tenha dúvida. E também tem o aspecto Robin Hood da arbitragem, né? Olha aqui, ó. Como o Marília está perdendo por dois gols de diferença, fica fácil marcar falta sempre a favor da Marília por qualquer toque, contato físico que aconteça, evitando inclusive que os jogadores do Marília tenham uma reação de nervos aí, reclame bastante e justifique na arbitragem a sua derrota. Luciano, você disse que o Jair sempre faz as mesmas substituições. Entra Munhoz, entra Dãozinho, então tá faltando um, né? Tá bem ele. Correia, número 15 já foi chamado. Correia, tá do lado dele. E eu no lugar dele também vale a mesma coisa. Tá ganhando, líder do campeonato. O que adianta mexer muito? Vai entrar o Correia no time do Palmeiras. Lugar de Magrão. Lugar do Magrão. Também saiu o um Magrão lá em Marília, mas lá... É, pessoal ali enrolando a camisa. Valeu pela viagem, valeu por ter vindo a São Paulo. É assim, o futebol é assim, tem o um vencedor e vão levantar a cabeça. Vai bater de longe, bola fora. Vai dando adeus ao sonho de integrar a divisão de honra do futebol de São Paulo, Marília. Record, Aqui o espetáculo é a vida. Casas Bahia, no aniversário das Casas Bahia, olhou, levou. Aplausos para o Magrão. Olha o sombreiro ali do torcedor do Palmeiras. Vamos à classificação, como estaria com esse resultado, com essa vitória do Palmeiras. Primeira alteração, correr no lugar do Magrão. Palmeiras com 10, Botafogo com 5 em segundo, Esporte com 4 e o Marília dando adeus a chance de ficar entre os dois primeiros. Luciano. Pois não. O Magrão não gostou de ser substituído, chegou aqui e falou, professor, fica mal eu ser substituído assim. O, o Jair virou para ele e falou, não, não, aqui é todo mundo, é todo mundo. E agora o Jair está conversando com ele lá, olha lá. O Magrão não gostou. Hein? Continua a conversa ali, Jair pisando e Magrão, o Magrão nem olha para o treinador. E olha a descida. Boa bola colocada por Wagner. Tentou passar. Só faltava depois disso arrumar a encrenca, né? No cruzamento, o Mauro pegou no cantinho. Correia entrou aos 40 do segundo tempo, né, Luciano? Aos 10, o Magrão pode tirar. Pelas 40, o interesse do time está acima do interesse do Magrão. Continua o diálogo aqui no banco. Continua tá mais para o monólogo, porque o Jair fala e ele tá ouvindo, ela tomando água. E o Jair continua falando, ele nem olha para o Jair. Wagner. Lúcio. 42, vamos para 43. É, já já vão escolher o prêmio do melhor em campo. Mas avisar o Magrão: se ele for votado, ele recebe o prêmio. Não precisa terminar o jogo para ganhar o prêmio, né? Olha ele aí. Calma, Magrão. Calma. É vontade de jogar, a gente entende. Mas, né, no ambiente desse. Vamos ver a cobrança do escanteio para a equipe do Palmeiras. Aqui não pede nada, viu? Lúcio cruzou. Vamos ver a sobra do Marília. Agora vamos ver o que o juiz vai fazer, se vai bater na bermuda, bater na camisa. Se ele baixar a meia da chuteira, é porque vai ter 10 minutos. Recorda aqui o espetáculo é a vida. O Pirata, amanhã, 7 da noite, em Tela Máxima. Já já vamos para a votação da equipe de esportes da Record. Chegou Marília, uma bomba para fora. Fernando Fernandes, vamos conversar com você, Fernando. Olha, Luciano, acho que o Diego Souza jogou muito a bola, mas vou votar no cidadão de Capim Grosso, cidade da Bahia, o baiano que abriu a porteira. Um voto para o baiano, Godoy, o seu voto, Godoy. Olha, nesse jogo ele só faltava ter recebido o amarelo, recebeu agora. Salvou o gol, marcou, correu, fez faltas, até falta desnecessária sendo punido com o cartão amarelo. É feio, joga, mo, é muito eficiente para a equipe, Marcinho. Marcinho, voto para Marcinho. Moron, você, Moron. Ele acertou um belo chute, fez um lindo gol, Lúcio, lateral esquerdo. Nossa senhora, quanta gente candidata ao Oi aqui com o seu Sims Mobile. Palmeiras prende a bola. Paulo Calçado. E agora está contigo a bola, Calçado. Marcinho. Está aí Marcinho, portanto o Palmeiras invadiu o Mas não valia mais nada porque estava impedido. Estava impedido. 4. Marcinho. Ganha o seu oi. Melhor em campo. Mas teve voto pro Baiano, teve voto pro Lúcio. Quatro minutos. Agora ele mostrou. Ah! Não é mais fácil, hein, Godoy? É muito mais fácil, né, Godoy? É, dois na camisa, três na bermuda, quatro na meia, cinco no chuteiro. Festa no par, decepção estampada no rosto, dos jogadores do Marília, briosos, time que realmente, eu não canso de elogiar, não só por essa campanha, mas pela campanha também no, no Paulista B, o time B do Marília, pelo que está fazendo a direção do Marília, os empresários da cidade, todo mundo se uniu em torno do Marília, e o Marília chegou... Entre forças do futebol do Brasil, de tradição, Palmeiras, Botafogo, Esporte, que já foi campeão brasileiro, representa uma torcida enorme do Nordeste. Então Marília está de parabéns e que continue o trabalho, não é aquela história, não é porque não subiu que agora vamos parar, né? É muito pelo contrário, é assim mesmo. Está chegada lá do Romualdo. Vamos a 49 minutos aqui no Parque Antártica. Tudo é verde. 2 a 0. A briga pela segunda vaga. Fica com o Botafogo, Sport. E o Palmeiras que vai ter que arrancar um pontinho aí para definitivamente você dizer matematicamente o Palmeiras já voltou. Luciano, eu acho um exagero 4 minutos... Pela quantidade de paralisações que nós tivemos E pelo placar também O Kleber tem que ser mais experiente nesse momento E cuidar bem próximo das disputas Porque os jogadores do Marília, a gole é da torcida Não é dos jogadores do Palmeiras Então ele tem que ficar bem próximo das jogadas Agora não cansar nunca E chamar a atenção dos jogadores para os atos de eh, indisciplina Calçados, sua palavra final Calçados. Palmeiras jogou com tranquilidade, o Palmeiras se comportou muito bem. Um gol aos dois minutos, mudou completamente os planos do Marília. É você, Luciano. Mais uma vez, Lúcio. Parece lá, Basílio. Aí, Basílio. Marcinho e esse jogador, o Leonardo e o Glauber. Foram na destruição os três, Marcinho sempre à frente ali, fantásticos. Tanto é verdade que o Marcinho ganha como o melhor jogador em campo para receber o seu Oi com o seu Simons Mobile. O aparelho é o Simons Mobile. Daqui a pouco o Boris Casoy com passando a Limpo. A festa em São Paulo vai por madrugada dentro, hein? Pelo menos com a torcida do Palmeiras. O melhor do Palmeiras hoje, Luciano, foi a linha defensiva do goleiro Marcos aos dois laterais que fizeram os gols, os dois zagueiros e o Marcinho. Marcinho é o um terceiro zagueiro nesse time do Palmeiras, fez isso hoje, jogou muito bem. O Palmeiras, como eu estava dizendo, ele abriu o placar muito cedo, depois fez um gol no contra-ataque e resolveu o jogo. E o Marília não conseguiu executar o plano que ele tinha, que era com o Camanducá e Basílio chegar ao gol em jogadas rápidas. O Palmeiras mereceu e foi muito bem Tranquilo no jogo. Godóia, juiz, se já falou, né? Matou a charada ali. É, ele só deixou de um, punir com um cartão amarelo uma falta anterior do Marcinho, mas acabou punindo quase no finalzinho do jogo. Vai acabar. Marília com a posse de bola. Vamos para 49 minutos. Você do Record Internacional. Parece o Escolari, né? Termina no Parque Antártica Palmeiras perto perto da volta ao futebol, só não pode dizer ao futebol maior porque matematicamente existe ainda uma remotíssima hipótese então você não pode afirmar mas o Palmeiras está com um pé lá dentro e muito obrigado a você que está aí fazendo a festa fazendo a festa do Palmeiras Fernando Fernandes e o Morão Rapidamente aqui com o pensando ela né? quer abraçar agora o Luiz Carlos Ferreira, abraçar os companheiros Tá, tudo de bom, parabéns, não, mas é duro, putz. parabéns, parabéns pela vontade da equipe, tá? Tudo de bom, né? Jair, aquele sufoco, aquele peso do ombro tá saindo aos poucos, né? Com um belo resultado aqui em casa de novo ah, Não, não é um peso, é um ouro no ombro, né? E a gente tá crescendo, colocando mais duas barrinhas, né? É assim, no devagarzinho a gente vai chegando E a atitude do Magrão que não gostou de ser substituído? Ah, não, aqui é pra todos, não tem essa aí, Lagrão sabe como é que é o comportamento, sabe como é que é a disciplina aqui e joga todos. Reparo bem no resultado, roda todo mundo. Fernando Fernandes. Deixa eu aproveitar e ver aqui o jogador Basílio. Levamos dois gols. E depois era ficar exposto, né? E tentamos fazer os gols, não aconteceu. E mais uma derrota. Eu acho que tem mais dois jogos ainda, temos que buscar. Basílio, o que, que faltou? Marília está sem vencer, correu, não foi falta de vontade não, foi falta de vontade as bolas nós não queremos entrar né, tivemos várias oportunidades e aí o Lúcio me segue um chute de longe, faz o Baiano um chuta de esquerda, faz então, mérito deles né mérito deles porque jogaram bem o Palmeiras jogou bem e nossa equipe lutou, lutou mas faltou gol daí o Basílio resumiu bem a história hein Monon? É verdade ao lado do Magrão aqui, o Magrão fez uma bela partida mas logo que você foi substituído, você não gostou né Magrão você falou que, que o técnico não gostou de sair. Não, eu, eu falei pra ele que, que tava já, já no fim da partida já, e ele explicou pra mim que, se eu não me engano, o Marcinho tomou o terceiro e talvez Correia precisa, precisa ganhar o jogo e todos, todos iam entrar e falou assim, ele, isso, isso é uma, uma coisa já que a gente tem que respeitar. Agora acho que eu, eu, tenho, eu tenho um respeito muito grande por ele e tenho essa amizade, essa necessidade de poder falar pra ele que, que eu queria continuar em campo. A festa estava bonita, tava 2x0, o osso estava tava roendo, e na hora começou ali a um, tocar olé, olé pra lá, pra cá, faltando 3, 4 minutos tive que sair. Por isso que eu falei pra ele: pô, eu osso na hora do filé, se me tirou. Legal, esse é o magrão que levou ainda na alegria. Fernando. Olá do Luiz Carlos Ferreira. Bola não entra, fica difícil, né, Luiz? É tá bom, o Palmeiras assim, é uma equipe. Todas as bolas bem. Ele não perde o. Muito bem, a participação dos nossos repórteres no gramado. Fernando, cornada, Fernando Fernandes. Não era esperado, mas vamos tocar o barco, porque. Nós sendo mais dois jogos pela frente. Aí o Luiz Carlos Ferreira, mais dois jogos pela frente. E aí, Morou? Ao lado do Marcinho aqui, foi eleito o melhor em campo. Hoje jogou, fez bonito. Tem informação que estão recebendo agora, que ele recebeu o terceiro cartão amarelo. Então ele está fora da próxima partida. Vamos ouvir o que ele está dizendo aqui no gramado. Poucas faltas. E no fim ali, peguei. eu tentei tirar a bola e ele tirou. Acabei pegando ele. Mas é, nós confiamos no, no grupo que vai lá em Recife. Vamos tentar a vitória lá. Mas assim, foi eleito o melhor em campo hoje aqui, fez bonito, só faltou um gol, tomou um o cartão. Agora está com uma marca aqui no pescoço, rapaz, o que você tem aí? Que, olha aqui, olha como está o Marcinho aqui, o que, que aconteceu aí? É o Basílio, mas na entrada da área ele tem o costume de jogar, deixando o braço, até pegou minha boca também. Mas é, faz parte do jogo, acho que tá de parabéns a equipe do Palmeiras que lutou até o fim. Legal, Luciano Duval. Marão. Muito bem, está aí, portanto, o trabalho da dupla de repórteres aqui no Gramado de Parque Antártica. A festa da torcida do Palmeiras, 2 a 0. E o oi foi para Marcinho, melhor em campo. Que alegria! Record aqui, o espetáculo é a vida!